Olá amigos e amigas, seja bem-vindo à segunda oficina virtual autônoma de mini livro. Inicialmente, este é o modelo número 2 do mini livro. Aqui você tem um 1, tem a tira 2, tem a tira 3 e tem a tira 4. Eu presto serviço com o mini livro para você montar ou já vir montado com os meus serviços. Pretendo vender o mini livro na Amazon, já montado através, com, e através do site e como artesão e escritor. Então você basta grampear aqui na, na linha pontilhada, na linha contínua, aliás, em cima da linha contínua. Está pronto. O mini livro. Você dobra. E a mágica acontece. Um mini livro. Com 14 páginas. Para você ler. Oferecer para as crianças. Nas escolas. Nas bibliotecas. E em outros locais. Aqui tem um pequeno erro. Que faltou o R. Mas se vocês quiserem adquirir. O livro eu estarei à disposição no site da Amazon montando o mini livro e oferecendo. Era isso, como queremos demonstrar, o meu muito obrigado, sigo o canal do YouTube Aulas de Mini Livro do Mini Livro e obrigado desde já.